Fala, fala galerinha! E aí, é eu sou, eu sou, Alba, eu sou o Sol! o Norberto, esse é mais Elefante Literário e hoje a gente veio aqui recomendar um pro outro livros que a gente já devia ter lido ó. há muito tempo. Quem não sabe, diante de tantas comemorações que a gente tem de dia do amigo, dia da amizade, dia da borracha, eu quero <risos> entender de tudo. Enfim, hoje é dia do amigo, acho que é o dia internacional, um negócio assim, não sei se é nacional ou se é internacional, mas, mas é, o é o dia de festejar alguma coisa, então a gente já fez alguns vídeos especiais nos anos anteriores e hoje a gente decidiu ser amigos aqui e recomendar entre nós mesmos, porque amigo é pra essas coisas também, né? E o primeiro livro que eu vou recomendar, que nobe inclusive ele tem, porque esse livro é dele, inclusive, <risos> inclusive eu vendi a ele, é Jogador número 1, gente Todo bom tá aqui, tá Esse pensando? livro, ele é, enfim, ele é inventado ali nos anos 80, tem muita, muita, muita referência nos anos 80, gamers e tal, mas ele é uma distopia, na verdade. E aí... O mundo tá acabado, não sei o que, não sei o que. Existe meio que um mundo paralelo, hum. tipo, onde as pessoas têm suas vidas online. E elas fazem coisas, ganham dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Só que no offline é ela o mundo tá tudo acabado. Aí, tipo, a utopia dos games, a pessoa vive no É, exatamente. No Inclusive, já tem filme... Ah! E tu falando eu vai, eu já conheço essa história, eu <risos> já vi em algum lugar. Tem filme, eu acho que ele tinha que ler justamente pra ver o filme também, porque inclusive eu não vi. Ah, eu vi o filme já. Eu vi o filme faz tempo. Oh boy! Pelo amor de Deus! Tá uma semana que saiu, mas certeza que o vai ser mãe. melhor. Leia. É muito bom esse livro, sério. Leia! Certeza que... Menino, tem umas coisas. Mas não acredita que você já viu. Não. Me tá. fez de besta esse tempo todo. <risos> mas é o um livro que eu quero ler mesmo. Ah, eu vou ler Lê, Leia, então. é muito bom, real. É, eu vou ler, peraí. Aí é, começa agora. Okay. Dá licença, gente. Ele vai. O primeiro claro. livro que eu vou recomendar não é porque eu amo o autor, mas é porque vocês vão entender. Assim, faz muito sentido. É Barba e Sapada do Sangue do Daniel Galera. Que Carol disse que vai ler esse livro há muitos anos. Em minha defesa, <risos> eu já li 7% dele. E, e, e não deu, não deu oportunidade. Mas não, tá eu vou lhe dizer uma coisa. Dá, Só para relembrar. Nesse livro aqui a gente tem a história do protagonista, que a gente não sabe quem é. Tipo, nome, disso, ele não tá? tem nome, uhum. né? Aí o pai dele chama, ei, meu filho vem aqui em casa um dia, pega essa cachorra para você cuidar, porque eu vou morrer, senão vou ter que matar a cachorra. Aí, enfim, o pai dele acaba morrendo, ele fica com a cachorra e ele, na, enfim, as pessoas dele, fica descobrir, fica descobrindo, não, descobre que o avô dele desapareceu e ele morava numa cidade litorânea lá, meio misteriosa, não, não, apagada, caropaba. É. Daí tá, ele vai para essa cidade, atrás da história do avô, tipo assim, ah, conheci a história da família. Só que aí, ele tem uma condição chamada prosopagnosia também. Ah, que nem no não, livro de juntando os Pedaços, de Jennifer Newman. E ele começa a estabelecer contato com as pessoas, só que ele não, não enfim, não, não consegue não manter a ligação com as pessoas. E essa ligação ele acaba mantendo mais, tipo assim, com os animais, com as plantas, com ele mesmo, é, é tipo, ele meio que se, se prende na cabeça dele e fica nessas, tá ligado? Nesse, é. Enfim, no mundinho dele, e tá tentando estabelecer contato com as pessoas, mas sem conseguir, e ao mesmo tempo que ele busca gente sobre o avô dele que desapareceu, é um livro muito legal, que vai tratar, entre outras coisas, basicamente, tipo assim, do, do, do interior do ser humano, enquanto a gente descobre coisas sobre o protagonista. Até porque é ah, um romance de formação, né? É um livro que eu amo é. muito. É. E que eu já é. é. li há muito tempo. Eu escuto na falando esse livro há três anos, no mínimo, né? <risos> Já comecei, já comecei. Só que eu acho, que é outro tipo de livro, que você tem que estar na vibe, obrigatoriamente. E, é, mas é, você pegar assim, forçado eu acho, a, que, não, acho que, que não os períodos são muito longos, é uma coisa muito arrastada. Então você tem que estar tá ali com a cabeça naquilo, senão não rola. É, esse eu parágrafo já... aqui, por exemplo, começa aqui, ó, vem, vem, vem, Gente, sério, é muito, eu muito, cinco muito tudo você é muito longos, mas vai, uma hora vai sair. Vai, vai, eu não espero que vá, eu, porque eu tô aqui só. Eu tenho um elenco que eu comecei a ler no... No Kindle ah, e tal, mas... Ah, é muito mas... melhor livro físico, pega. Próximo livro que eu vou indicar, Nob, também em minha defesa, eu não terminei. Porém... Tá, eu não vou começar, não. Não, gente, mas ele é bom. Ele é... Eu só não terminei porque eu sou, enfim, tem né, futuro. Mas é, eu te darei o sol, e eu tenho certeza absoluta que tem muitos inscritos que apoiam essa ideia também. Na hora de eu terminar, ele não me lê, <risos> Ajuda, né? Eu li, acho que uns 40% dele, por enquanto, também, em e-book, e é muito uma narrativa muito, muito, muito leve. Fala sobre vários assuntos. Ah, é tu graves. parou em dois pontos, foi porque tu marcou duas páginas diferentes. Né? Aqueles eu lugares. Sempre, eu escrevi até o Eu escrevi até o que ele em dois pontos. Eu tô lendo a book Quando né? vem daqui a duas semanas, eu tô aqui gravando um vídeo recomendando que a Carol leia. É, exatamente. Mas eu lembro que tem... Eu não é muito da história, mas eu lembro que tem dois irmãos gêmeos, um casal de gêmeos. E um eles são bem diferentes. e tem uma história aí de uma escola de arte, não sei o que. E não um é mais artista, não sei o que. Né? Hum. É, é bacana. É assim, eles devem ter, tipo, uns 13 anos, eu acho, então... Não, mentira! Começa eles mais novinhos e, e conta e depois lá. também. É. Enfim, tá? Então fica aqui a, a ressalva. Eu termino, em nove, começa. Vou ler. E termina também. Eu faço assim, ó, toda vez que eu pego o olho, a fonte <risos> é boa, <o> espaçamento... <risos> assim, eu só peço olho. <risos> Minha <risos> gente, outra recomendação, é um livro aqui que eu não tenho condições, de que Carol Caroline não tenha lido ainda, porque é do mesmo autor daquele livro, O Castelo de Pipas, de Caleb Hosseini que é o livro A Cidade do Sol. Ai, a Cidade eu do eu Sol... Bai. eu vou Olha, gente, eu tenho eu, esse livro há pelo menos aqui, cinco anos. Pois é, é Meu muito livro, antigo. É, foi na vergonha. época que eu li, mais ou menos. Cinco anos atrás, mais ou menos. Ele vai, a gente vai conhecer, na verdade, a história de Marianne Eu acho que é esse nome, desculpa se eu estiver falando errado. Marianne e Laila. tipo, Mariam é tipo, uma professora, 30 e poucos anos, sei lá. E Laila é uma menina, tipo, 14 anos. Acontece que Marianne ela se vê, ela é casada e tal, aí se vê... Não se lembra o que acontece, desculpa, eu estou falando, recomendando quando estou na história toda errada. <risos> Se o marido dela morre, se ele vai pra guerra, alguma coisa assim, só que ela vê so, se vê sozinha, tendo que fugir do lugar que ela tá, junto, e ela acaba encontrando com essa menina. Então elas vão juntas, tipo assim, passar por muitas coisas, muitos obstáculos. Ah, e lá, vale dizer, ela é completamente mente aberta, porque ela mora naquele... Como é o nome? Não sei em qual país que se passa, mas é de Oriente Médio, coisas lá são muito fechadas, né, pras mulheres. E ela desde criança é, tipo, Acho muito é pra burra. frente. É uma coisa assim. Eu acho que encabou. Eu, não, eu, tô, eu também tô ajudando. Não lembro. é muito pra frente, enfim. Não quer fazer as coisas, quer ser super independente. Já botando pra frente, pra sociedade, essas ideias das mulheres livres, fortes, empoderadas e tudo mais. E acaba que elas juntas vão construir essa história, vão passar por muita coisa. Vão criar uma relação de amizade muito linda. É um livro super emocionante. Minha Deus, a pessoa morre de chorar. Eu quero, então. <risos> eu quero. Bom, vou ler. Então gente vai ler. também para Love se chama O Menino de Ouro. Esse livro é muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Eu acho que eu já falei sobre ele em alguns vídeos aqui no canal. Todo mundo recomenda, ele sabe disso. E eu, eu e já. Ó, só... oh, a... a gente tem amigos em comum que eu já recomendei, eles já leram. Eles estão, tipo, sem entender porque não, não leu ainda. <risos> mas vai contar a história do nosso protagonista. Ele tem um segredo. Em alguns vídeos no YouTube você vai encontrar que segredo é esse, mas eu, particularmente, não gosto de falar sobre o que é. Eu porque... já sei qual é o segredo. Eu ah, sei bem. qual, é. mas tudo bem. Tá, tudo bem. Mas... Eu acho que faz parte da experiência você descobrir qual é o segredo assim, ao longo da história. Tipo, não é uma coisa que vai demorar pra ser dita, não. Ele vai dizer logo no iníciozinho Mas tudo bem. Vale sempre salientar sobre esse livro, que no início do livro tem cena muito forte, que tinha que ter aviso sim. É, é tipo, muito pesado mesmo. Então, assim, é professor aí ir com a consciência. Tipo, todo mundo que eu indica esse livro, termina de ler a cena, vem falar comigo. Ei, pô, caramba, que negócio pesado da bexiga. Tô dizendo, é pesado, é real. Intenso, é muito, muito pesado. É uma cena, é tipo, na página 29 ou é 25, uma coisa assim, é tipo, no início do livro. Então, já deixo aqui essa dica e falei, porque é muito bom, né? É muito, muito, muito massa. E esse segredo dele, inclusive, é uma coisa que é pouco retratada na literatura, de uma maneira geral. Porque a galera tá, tá meio voando pra isso. A última recomendação que eu farei pra Carol é: toda a luz que não podemos ah, ver, esse livro aqui não é pequeno, mas também não é grande. Aqui. Então, grande ele é. É, ele é. é grande, não é, é, pequeno. é grande, mas pequeno só. Mas os capítulos dele são muito curtos. Isso vale, vale a leitura. É, eu tava vendo. Sabe aquelas lembranças do Facebook? Ah. Eu tava vendo que eu ganhei de presente pelas amigas esse ah, livro. Há muitos anos. Há pelo menos uns três anos. Ah, ah três anos. Ixi, não, foi há não três, foi assim, anos. Foi foi faz isso. três anos, exatamente, foi há três anos Exatamente, me deram e eu nunca li E era um livro que eu queria muito ler na época, tipo, meu Deus Esse livro é maravilhoso pois tipo. é. Na época também, eu comprei, eu demorei a ler, mas eu acho que ele é no carnaval Foi? No é. penúltimo, é. não sei, enfim É um livro que tem uma carga dramática Grande, é um livro que não é Simples, a gente vai ter duas Histórias que se cruzam, mas que elas não ocorrem Em paralelo, elas acontecem em tempos diferentes A gente vai ter a história de Werner É um alemão, ele cresce para uma mais nova Ele gosta muito de tecnologias, e tipo assim Começa a mexer nos rádios de casa, e ele acaba tipo, consertando os rádios para as pessoas e ele é recrutado para a campanha de Hitler, para trabalhar com o nazismo e tudo mais, consertando os rádios e depois, mais pra frente, tentando descobrir de onde vem as localizações de rádios clandestinos e tudo mais. Do outro lado, a gente vai ter a menina, que eu esqueci o nome, eu vou dizer agora qual é, Maria Laura. Acho que eu falei isso, a mesma coisa Maria Laura no outro vídeo eu falei isso sobre ele. Maria Laura, ela pensa de tipo quando ela tem 6 anos, tem um acidente lá ela fica cega. E assim que ela fica cega, o pai dela constrói uma maquete de Paris pra ela. É tipo, uma maquete perfeita, com todos os detalhes, tipo, um quarto imenso, uma, uma, uma, enfim, a cidade completa. E vai chegar um momento que a, a França, ela vai ser bombardeada, Paris. É, particularmente vai ser bombardeada por causa da guerra. Ela vai precisar fugir com o pai pra casa do avô que mora em outra cidade, uma cidade do interior. E acaba que a vida dela, no final dos contos, vai se cruzar com a vida de Werner, né? Apesar de eles não estarem próximos no começo. E faz, tipo, todo o sentido quando, quando chega no final. Ele, tipo assim, a parte mais dramática dele não acontece no final. Ele é daqueles que vai antecipando o que é que vai acontecer. Tipo, isso vai acontecer em determinado momento. Mas quando você liga todos os pontos e faz a conexão dos tempos, e, tipo, fica perfeito. Chega a me arrepiar agora. É, é ótimo. Tô, viu? É um livro muito bom, muito bom, muito dramático, assim, você vai amar, pera. Eu, eu confesso. Eu já tenho ele. Não, mais um. Eu. <risos> okay. Eu confesso que o que me dá medo desse livro é realmente o tamanho. E também eu acho que é absurdo tentar tá na vibe, porque geralmente quando tem essas coisas de guerra e tal, uma coisa mais assim, eu. É, é meio tenso, assim, umas partes. Aí eu vou ler. Eu vou, bota aqui então. Top! A gente quer saber agora. De vocês. Não, porque a gente é amigo. Todo é, mundo aqui é amigo. Todo gente. mundo, vocês também. Então tem que dizer. Ah, tem que dizer. Não, Não nem que, que ninguém tem que nada. Assim, mas se quiser indicar. dizer. Tipo assim, não acredito que vocês ainda não leram esse livro. É. Tra, joga pra gente aqui nos comentários, pra Exatamente. gente saber. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não, tipo antes ou depois, um pouquinho disso. Mas não esquece, e aqui no box de descrição <risos> e comprar os livros que vocês quiserem, pelos links que a gente deixar, tá bom? Não esquece <risos> também de deixar o seu like, se inscrever no canal, ficar ligado em tudo que acontece aqui. Sim. E valeu. E valeu. Por é? Eu mandei não. Eu mandei só a foto. Mas eu joguei no Stories e ele automaticamente todo. Ah, comer. para crer, faz isso, né? Eu nunca pensei que isso podia ser feito. Achei fofo. Ai oh, meu Deus, eu ia mandar a família, sem querer.